A Mercedes foi a grande decepção da temporada 2022 da Fórmula 1, a equipe que ganhou oito vezes o campeonato do mundo apresentou um carro problemático dentro do regulamento do efeito solo, mas ainda assim conseguiu vencer uma corrida com George Russell em São Paulo. Mas não foi suficiente, né? O vídeo de hoje vai relembrar a Mercedes na retrospectiva 2022 da Fórmula 1. Olá, amigos do Grande Prêmio, tudo bem? Evelyn Guimarães por aqui para falar sobre a retrospectiva da Fórmula 1 2022, e hoje o assunto é a Mercedes. A equipe alemã, oito vezes campeã do mundo, dominante na era híbrida, apresentou um carro muito problemático, o W13, dentro do regulamento do efeito solo, novo regulamento da Fórmula 1, e não deu nada certo. A equipe sofreu ao longo do ano com o porpoise, com os kicks, com falta de rendimento. Um carro que rendia bem em alguns momentos, rendia muito mal em outros momentos. Ainda assim, conseguiu uma vitória e uma pole, ambos com o George e o Russell. Mas viveu uma, uma temporada bem xoxa, bem capenga. É, o Russell ainda terminou a temporada à frente do, do Hamilton. O Hamilton o Lewis Hamilton passou a parte da temporada testando coisas para Mercedes, quer dizer, foi um ano bastante atípico para essa equipe que dominou a Fórmula 1. Hoje nós vamos é, relembrar tudo o que aconteceu com a Mercedes e tenho aqui comigo o André Neto para fazer isso. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero que você deixe o like nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para não perder nada do nosso conteúdo e permita que o seu celular é, tenha, né, apresente as notificações. André, tudo bem? Olha só, já vou começar com uma pergunta bem ampla sobre isso. Como explicar o fracasso da, da, da Mercedes nesse ano, hein? Tudo bem, Eve. É, pois é, uma pergunta de muitas respostas, acho, né? A gente pode começar relembrando já o final de 2021, que a Mercedes ali se esforçou até o final daquele campeonato é, Para tentar bater a Red Bull e superar o Max Verstappen e concentrou ali uma boa parte dos seus esforços em melhorar aquele carro de 2021 até o final. E com certeza gastou tempo e recursos ali preciosos que poderiam ter sido investidos nesse carro de 2022. Mas acho que a, a melhor explicação, né, talvez a, a que explique mais o que foi esse carro, esse 2022 da Mercedes, é justamente um carro que ficou muito abaixo das expectativas e que acho que foi um carro que surpreendeu muito a Mercedes, foi um carro que oscilou muito ao longo das, das etapas da temporada de 2022 da Fórmula 1, e que a Mercedes esperava que fosse se comportar de forma muito diferente, justamente por conta de uma coisa que você já falou na sua introdução, que foi o porpoising que foi os kicks, que era algo que a Mercedes não conseguia ver nas suas simulações, no seu túnel de vento. Então a Mercedes desenhou um carro, que ali parecia muito inovador né? no começo do ano, na pós-temporada, a Mercedes chegou com um carro com um conceito de side pod zero, né? a gente imaginando mais um ano ali de possível dominância da Mercedes, uma equipe muito engenhosa, muito criativa, e aí o que acontece é que esse carro precisava andar com uma altura muito baixa, e a Mercedes não esperando, não sabendo dos kicks, acabou sofrendo muito com esse efeito, não conseguia colocar o carro na janela ideal que eles gostariam de ter, até conseguiram ir melhorando o seu desempenho ao longo da temporada, mas o fato é que o W13 foi, sim, uma grande decepção, e é a principal explicação para essa temporada aí bem complicada da Mercedes, uma temporada que a gente pode até colocar aí como um ano de recuperação e reconstrução da equipe alemã, eu pensando aí nos próximos anos. É muito verdade. A equipe acabou vencendo o GP né, de São Paulo com o George Russell, numa dobradinha com o, com o Lewis Hamilton, e ali deixou um ar assim de que nossa encontramos né, a chave do sucesso, mas no GP seguinte, em Abu Dhabi, as coisas voltaram como estavam antes, né? Bastante instável, bastante irregular o carro. Então, assim, a Mercedes basicamente isso foi uma é, é, resume bem a temporada da Mercedes, né? Altos e baixos mais baixos do que altos, é verdade, porque ela passou muito, boa parte da temporada tentando entender esse carro. E aí, André, eu quero te perguntar uma outra, uma outra questão que tem relação com isso, porque é, os pilotos contribuíram muito para o desenvolvimento desse carro. É óbvio que em alguns momentos eles ficaram muito limitados dependendo da pista né? umas pistas foram mais difíceis pistas de maior velocidade foram mais difíceis para Mercedes, mas eles tiveram é, temporadas é, diferentes, Russell e Hamilton, Russell fazendo a primeira temporada com a Mercedes, muito boa então eu queria que você fizesse uma rápida análise é, da temporada do Russell e a temporada do Hamilton só perguntas difíceis hoje hein? sim, sim, Não, o George Russell acho que fez uma temporada excepcional ele chega de uma Williams que estava andando só no fundo do grid, acho que essa experiência dele de lidar com carros difíceis, que são imprevisíveis, de você lidar ali de uma corrida para outra, foi muito útil para a Mercedes nessa temporada. É, ele sofreu menos do que o Hamilton, principalmente no começo do ano com esse carro da Mercedes. Acho que a gente tem que lembrar também que o Hamilton se doou bastante para a equipe para testar coisas novas, para testar configurações diferentes do carro, né? principalmente na primeira metade do ano ali ajudar a equipe a entender o comportamento do W13, e nisso o Hamilton acabou tendo resultados muito ruins, a gente pode lembrar da Arábia Saudita, que ele teve uma classificação péssima, a gente pode lembrar de Imola, que ele não pontuou e terminou a corrida, né um fato muito raro para o Hamilton ele terminar uma corrida sem ter um acidente, sem ter uma coisa, uma quebra, um problema mecânico, terminar fora dos pontos. E, 50 e depois... voltas, Desculpa, André, 50 voltas atrás de Pierre Gasly, eu acho que ele... Tem até, até agora ele vê a, a traseira do carro da Alfa Tauri, hein? Pois não é, e é, já não tinha sido a primeira vez também, né? 2021, ele passou Mônaco inteiro atrás do Pierre Gasly. É, mas acho que, que foi um ano em que a Mercedes teve dois dos sete, seis melhores pilotos da Fórmula 1, com certeza. Acho que a dupla foi muito importante, não só para os resultados da Mercedes na pista, acho que é difícil a gente pegar corridas ruins dos dois, acho que o GP de Singapura, mais recentemente, talvez foi uma corrida que a gente pode olhar e falar que os dois erraram, mas se um estava um pouquinho atrás, é, o, o, tinha um dos dois sempre segurando a barra. O George Russell normalmente foi esse cara no começo da temporada, o, o senhor consistente, né, como ele ficou apelidado pelas primeiras corridas, terminando sempre entre os cinco primeiros. E o Hamilton depois começou a igualar isso de volta, terminou atrás do Russell, mas acho que foi uma temporada muito boa dos dois, acho que eles fizeram um trabalho importante ali de realçar as coisas que a Mercedes precisava entender, de levar um pouco essa equipe de volta a brigar com Red Bull e Ferrari, que aconteceu com mais frequência na segunda parte da temporada de 2022. É verdade. E agora, para a gente finalizar essa, essa retrospectiva da Mercedes, o André, qual vai ser o impacto dessa temporada para o projeto do ano que vem? Agora é aquela, aquele exercício de futurologia, astrologia, qualquer coisa nesse sentido para o ano que vem. Bom, a Mercedes já promete que o carro vai ser bem diferente, né? Acho que eles já entenderam o caminho errado que eles tomaram com o W13. Eles têm dito bastante que eles sabem agora qual que é a direção que eles devem tomar para 2023. Então, é, a gente já viu o diretor técnico da Mercedes falando que algumas coisas que eles precisam resolver do carro, eles só conseguem com uma plataforma nova. Então, dá é de se imaginar que o carro do ano que vem vai ser bem diferente do desse ano. E acho que uma coisa importante da gente pensar também é que, terminando em terceiro, a Mercedes tem uma desvantagem financeira de premiação, mas ao mesmo tempo também ela ganha tempo de túnel de vento em relação à Red Bull, que ainda tem a punição do teto de gastos, e também a Ferrari. É, e a Mercedes deu um sinal muito positivo nessa temporada, né? Acho que o, o ponto positivo do 2022 da Mercedes é que ela ainda é, talvez, a melhor equipe do grid em termos de desenvolvimento de carro ao longo de um ano. A Mercedes saiu de estar num limbo ali no terceiro lugar dos construtores no começo do ano, em que ela pegava um pódio de vez em quando, quando Red Bull e Ferrari quebravam, para no final dessa temporada ter, por exemplo, o carro mais rápido em São Paulo e estar, tá, querendo ou não, ali, pelo menos no mesmo ritmo da Ferrari durante as corridas, ainda que a classificação tenha sido um problema até o final do ano. Então, é, pensando no 2023 com mais recursos de túnel de, de vento, é, em que a Mercedes parece já ter entendido o caminho que ela precisa tomar para melhorar esse carro, é... Acho que a gente tem uma chance muito grande de ver Hamilton e Russell, os dois, brigando não só por vitórias, como foi nessa reta final de ano, mas sim por título também. E aí eu acho que essa parceria dos dois vai acabar azedando um pouco. Mas para isso, a Mercedes precisa de fato confirmar essa expectativa de crescimento e de que vai ter um carro de fato para brigar com Red Bull e Ferrari em 2023. É isso aí, muito bom, André. Também acho, eu sou muito curiosa para saber essa relação... Russell Hamilton, se realmente a Mercedes entregar um carro competitivo a ambos, acho que vai ser um bom tempero para 2023. É isso, gente. Olha só, acompanhe ao longo da semana todos os nossos vídeos e os textos de grande, do grande, no grandepremio.com.br da, da retrospectiva da Fórmula 1. E deixe aí nos comentários, a Mercedes vai mesmo voltar a, a disputar título em 2023? Até a próxima.